Bora conferir o início do game Road 96. Então, fica ligado aí. Galera, o game ele acabou de ser lançado para PC e para Nintendo Switch. E eu já queria aproveitar para agradecer a galera do estúdio da Digix Art por ter enviado uma uh. cópia aqui pra gente preparar esse vídeo aqui para vocês no canal, hein? E eu tô animado demais com esse game desde que ele foi anunciado, cara. Que ele tem uma parada que é o seguinte, é uma narrativa procedural. É, é algo diferente, né? A gente normalmente vê uma geração procedural de uh, fases ali, de design, de cenário. Mas de narrativa é uma coisa diferente que a gente Eu vai ver aqui, né? tô louca pra ver. A gente já jogou a demo aqui no canal, é. já tem vídeo. E assim, a, o público todo ficou muito louco pra saber como é que vai ser a continuação. E nós também, é. então bora que te bora, vamos começar do zero aqui o game. Bora lá então, qual é que é a parada, tá acontecendo um caos político ali no país e a gente tem que fugir né, pra isso a gente vai pegar a estrada, então o foco todo é aventura aqui na estrada, a gente vai pegar carona e tal, vamos ver, eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa história, vamos lá. É. É. E eu gosto desse estilo de game que as nossas escolhas têm impacto na narrativa né. Nunca peguem carona com Oi, estranhos. Mind if I ask you a few questions? Question one. When you travel, you usually... Ahn... Um... Comigo! É, cara. Vou botar viagem com a família, né? Well, if that's your idea of fun... <risos> <risos> Kidding. <risos> <risos> When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? A gente é mais do itinerário? É, cara. A gente, a é, gente é mais, mais organizado. organizado. <risos> pra viagem, a gente é mais organizado. <risos> é verdade. Good tá essa daí é fácil cara a gente tinha comentado né a gente votaria para fazer a diferença é. né right on. oh, na mosca né movie, so to... tá quando a gente assiste um filme Gabi ai para todas as opções mas Principalmente, acho que pra me divertir. Pra me divertir. Ah, eu, é, eu também concordo. Pra tudo, né? Vamos lá, pra me Mas divertir. Também um filme, também. Mas também pra... Hum, para fugir da realidade. Eu acho legal, cara. <risos> né? Não é no mau sentido, no bom sentido. É, pra viajar na e história, né? Pra viajar né? Na, naquele mundo, universo, um né? really com hmm. decisão... Could shape your destiny and Petria's too. Okay, I guess it's time for you to hit the road. Uh, I hope you're ready. Hit the road, Cara, a gente então vai definir <risos> o nosso destino e talvez o destino do país, né? As coisas ruins que você faz têm consequências, as boas também. <risos> e ali já tem o um primeiro elemento que são os personagens que a gente vai encontrar na história. Isso a gente viu na demo. Dependendo das nossas ações, a gente vai ter uma relação X ou Y com cada um dos personagens, né? E tudo isso terá consequências. 1996. Ah! Eu estou aqui na nossa fronteira, sobre o Mountain Nation, o site da ataque terrorista Black Brigade em 1986. Se você não se lembra. Hundreds died that brigade o ditador aí! <risos> Vai ser que não tá nem um pouco preocupado. <risos> <risos> Eita. Caraca, já começou com um assalto aqui, velho. Ah, o botãozinho ali, ó. Essa policial a gente já viu na demo Já vimos, né? É o presidente Tirac, não é bem o ditador, pelo visto, né? Bom, esses todos são personagens que a gente vai encontrar na jornada É Ai, ah, você é malvado, Lolo <risos> tá ah, cara, eu adoro história que se passa na estrada, assim. Por isso que eu gostei muito da pegada desse game, cara. Eu também. Olha, tinha uma época que a gente sempre alugava um monte de filme Na época que a gente alugava, <risos> né? No tempo que não tinha Netflix. A gente alugava filmes de estrada, assim, suspense, terror. Então a gente adora essa pegada de vamos ver o que vai acontecer. O futuro incerto <risos> da pessoa que tá na estrada. É muito legal, porque olha… Passa muita gente diferente pra uma estrada, né? Então. É muita aventura, né? E é eles colocaram aventura. aqui referências, pelo que o estúdio comentou, a filmes do Taradino, dos irmãos Coen. Então vai ser forte? Vamos ver, né? Ah, esses aí tem que tomar cuidado. Hum, não olha pra gente, tá? Vale a pelo gente, espelho. A gente consegue ver pelo espelho. Você conheceu Stan e Mitch. Beleza, vamos ficar... Não com... queríamos ter conhecido o e o Mitch Podia passar essa daí, né <risos> Foco na estrada, então, hein, galera Aí, a vontade de olhar Só dá uma piscadelinha assim, ó, bem rapidinho Aí, ó Meu Deus, que contraventor Tá, agora para que tem consequência Eu dei um tapa na mão do Lolo <risos> Foi, cara <risos> Ih, ele tá no mouse Ai, cara O <risos> que vocês querem? O que, que vocês querem, né? Ok. Foca na estrada, velho. Gente, até que me é, podem ficar com meu dinheiro, pô. Fica não, com tudo não, aí. Tá, ah, velho, vamos pisar no acelerador, então. Caraca, que situação horrível deve ser ah. isso aqui, né, velho? não, né? Uh. My fault? Oh, that's rich, é Mitch. <risos> tá, uh... Cara, você sou só uma criança. Não, então, para onde que eu tô indo, pô? Pra onde que a gente dirige, <risos> né? Talvez você Robin, Mitch é muito Ele é okay. Uh... Tá, ok, Fine. pô. Take the kid. He's meu Deus. Meu Deus, pô. Não, nem... Não... não, cara. Não sou não, velho. Hold on. Antes de terminar o best Robin duo ever, vamos tomar um deep breath. É, não deveríamos into this. This is big. <risos> <risos> cara... Hã... Uh, vocês formam uma dupla não, cara. Repetindo, o <risos> que é que tá acontecendo, cara? Vamos colocar o rádio em cima. Isso nos ajudar a esquecer sobre o laundromato. Good idea. Tira essa arma daqui, velho! <risos> Vira isso <esse> daí! Ah, jeez! witnesses para dólares <risos> quarters. <risos> Meu Deus, todo esse roubo para 72 Pá, dólares, os cara! Os molhados esqueceram Please de mim! We're laughing stocks. And Sony reporting it no less. Oh, jeez. <risos> velho. Ai, velho, tá. Uh, acho que vocês são ótimos, well, né? I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah. I guess that's it. Wow você... Sério, o que que tá acontecendo? Fala aí, pô. <risos> Meu Deus. Pera aí, o que que é isso, cara? <risos> Meu Deus, imagina como que vai ser <risos> isso. <risos> A cara do outro. O que Vão ter que... O que, velho? Uhum. <risos> nah, que é, isso, ah, cara? é isso esse? Peraí, peraí. Qual é a melhor para roubar? é... Um banco petriano, um restaurante fast food, uma lavanderia. Uma lavanderia é, que onde é eles lavaram, cara tá errado cara Bom, como um pouco assim? Pouco dinheiro né? Eles conseguiram um pouco <risos> <de> dinheiro. <risos> Meu Deus a gente errou primeira pergunta. Calma velho. Question number 2. When is the best time to rob? A melhor hora cara. De manhã bem cedo que tá tudo sempre vazio. De manhã é cedo velho. Não cara não tem pergunta não tem resposta certa. <risos> Meu Deus, cara. <risos> Definitivamente, nós não somos bons. Right, é a nossa <risos> última chance, Gabi. Eita. Calma, velho Um furgão. Ai, cara, um carro super, super rápido. rápido. <risos> não, uma motocicleta <risos> que eu acho que consegue contornar. Expected. Yeah, expected. You lost, kid. O que vai acontecer com a gente, Gabi? <risos> Não, uhum. Que causadeiros! A gente ficou sem carro agora, <risos> velho. Meu Apesito. Deus, cara. Tá, velho. A gente está a 1.252 quilômetros da fronteira e a gente está com 20% de relação com o Stanley Mitchell. <risos> tá, velho. Você pode ligar para todo o número de telefone que encontrar. Talvez você possa revelar alguns segredos desse jeito, velho. Beleza, hein? Olá, lá, 12 de junho. Presidente Tiraque aí, ó. Hum. Uma reunião aí a favor É, tipo um comício assim, um né? Um comício, é A gente tá com a energia no mínimo, velho Vamos dar uma olhada lá pra ver o que que tá rolando, né? Bora E o medo de encontrar alguma coisa, algum bicho, alguém Rolar, hum. velho É, e tu vai ter chance de encontrar muita gente, vamos ver? É? Tem uns caras aqui, ó O país, pelo visto, tá é meio dividido, né? Olha lá, ó. Ah, os dois concorrentes, né? É, o Outdoor lá, ó. Vote pela mudança. Vote Flores e presidente Tirar, hum. que é a situação, né? Calma, velho. Isso é gente boa, velho. <risos> Eles não querem papo, não, viu? Tá, vamos seguir. Aqui, vai tá, ter alguém que vai querer papo. Olha a limusine, cara. Deve ser Olha do presidente, aí. né? Com certeza. Ah, aqui, ó. Da Sônia é Show, velho. É da GNN, da emissora. <risos> <risos> ah, você conheceu a Sônia? <risos> Hã... Uh, sim? É. Tá, cara, que tipo de trabalho, né? <risos> tá, cara, eu, aceitar, é, né? cara, vamos aceitar, né? Eles roubaram, os bandidos roubaram dinheiro, né? A gente tá sem nada agora, né? Perfeito! Então você é Time to make some magic. <risos> Cara, o rolê foi aleatório aqui para quem tá fugindo do país Vamos lá, vamos filmar então Aqui okay. like, <risos> é, Tem uma pergunta, vamos lá é, Sabe algo sobre policiais na Rota 96? Dica sobre como sobreviver na estrada como você faz notícia sobre jovens fugindo, cara? Vamos perguntar da rota, não. né? Não ah, o presidente colocou policiais para evitar que os jovens fujam pela estrada, né? Flores usaria policiais de outra forma. É, ó, vamos falar sobre a eleição, ou... Ele não pode parar os Maré tá mudando, meio revolucionário. Sim. Ou eles ainda vão passar, você vai ver, cara. Flores usaria a policiais de outra forma, né? Vamos ver a opinião dela sobre isso. Hum, já tá meio desistindo, né? E apareceu lá, essa escolha teve impacto na história, né? Tá, ah, estamos gravando, velho. Meu Deus, eu juro que eu não mexi, cara. Tá. Caraca. Ih, tá amarelo. Ah, ele mexe sozinho, cara. Eu tô nervoso aqui, cara. Essa mulher gritando. Isso que é o pior, Lolo Desculpa, pô é, Eu posso fazer melhor Por dinheiro, né well, me, Habilidade adquirida Estrela da sorte, cara Está com sorte Todas as probabilidades dos dados aumentam em 15% Hum, a gente ganhou um buff de sorte Aqui então, velho. Que beleza, que coisa é essa? É. Tá legal, muito obrigado. Agora é meio malandra, porque ela tinha dito por dinheiro, ele fez dinheiro. <risos> Meu Deus que vendida, cara, é muito chapa branca essa essa Nessa emissora aqui, cara. Não, isso é manipulação, <risos> tá, cara. close Como é que eu faço close? aqui. Ai, cara. Eu sou muito vendido, velho não é nem por dinheiro, é por um buff ainda <risos> É Boa, essa flores, Que vendido, cara que é falso se a Mastron fizesse Ela ia estar do lado, te, te ralar <risos> We'll keep our nation safe. Hum. Praise President Tyrak! É isso aí! <risos> Essa escolha tem impacto, cara, eu tô... Eu tô ferrando a história do personagem, velho. Meu Deus. With that said, who you vote... Tyrak is a liar! Team! Meu Deus! Ah, cara, ele... ele é um fascista, eu já imaginei isso, velho. <risos> que ela lhe passou a mensagem e largou a fincada. Here, oh, Olá, cara. Ele está indo atrás dela, né? vai espancando ela. Cara, então a gente já teve a confirmação que o presidente Tyrek oh, é um ditador oh, mesmo, fascista oh, nojento. Oh, like ah, uh, ok, né? Ela é muito nojenta também, Nossa, né, era uma equipe de Tá, já, já dá pra ah, Valeu, né, velho Pelo menos dá pra se virar Pra conseguir alguma carona, pagar alguma coisa É, velho, a gente se vendeu por pouco, né mas tá, Pra que lado tá a fronteira, por exemplo a gente saber pra que lado tem que pedir a carona Eu acho que é pra lá, né E a gente tava vindo daqui de cima, né uhum. eu então, acho que vamos continuar O que, que a gente tem aqui, cara? Vamos dar uma olhada no lixo Ver se tem alguma coisa útil aqui Não, né O uhum. que, que tem aqui, velho? Tem ah, um telefone um telefone. Jovens desaparecidos. Se você souber de qualquer informação, ligue para 55555. Não. Imediatamente, né? Tá. Aqui, acabou. Tá, Ó, oh, presta atenção nesse número que pode no futuro ser importante. Pode ser, né? Vamos, vamos pedir carona aqui. Uhum. Vamos ver, cara, se tem alguém aqui que vai nos ajudar aqui nessa, nessa estrada. E não é assim, a pessoa vem vindo e aí tu escolhe se tu quer ou não pedir, tu pede, Não, aí... quem vier, né, velho? Olha aí, a gente já conseguiu avançar um, um tanto mais, hein? É. Ah, lá em cima é o nosso objetivo, não é? É. Ó, oh, a gente já ganhou uma porcentagem de relação... Relacionamento, né, com a Sônia. É, já tem 16, porque a gente deu melhor com os bandidos. É. <risos> Cara, é boa ainda, né? Uhum. Olha isso, cara. Você tem idade pra dirigir, velho? Que errado, cara. Vamos ver. O meu... que, que a gente tem de música aqui, velho? Ah, a gente não tem ainda nenhuma fita, né? O que, que foi? Tá, cara. É, não recomendo pedir carona, né, galera? Mas já que a gente já pediu, né? É, vamos puxar o um assunto aqui, então, cara. Sabe o jeito de cruzar a fronteira? Hum, o que for preciso para fazer uma mudança, Flores vai destruir o muro se ela ganhar. Ou eu rastejaria pelo esgoto para escapar, cara o que for preciso para fazer uma mudança! Vamos com o um tom mais revolucionário, vamos é. testar o Alex aqui. Ele já foi uma caçamba de lixo, né? Olha, vale. favor, hein. Que é esse cara que como isso assim? é, esse, <risos> hum. Que essa criança é? independente assim, cara... É, como assim uma mudança, <risos> né? Ela me disse que meus were eram knew Ela sabia disso, mas ela nunca disse 10 years. Hmm. É, Me lembre sobre a brigada, I né? É, a galera da resistência, I know, né? É, ah, é a galera da resistência, você devia responder. E tem é o Deus scanner, cara. Isso aí. Olha isso. Ai, para roubar o um negócio. Ele é bonzinho. Tá. O que, que é isso aqui? Ah, Bela Tchau, velho. Meu Deus. Tá, legal. Uh, vamos olhar aqui, ó. Como é que a gente mexe isso, velho? Ó. Oh. É isso, uh, cara. Sim. Sim. Come in Alex. You there? Alex. não cara oh, I need your help. Aí, aí. Right there, What you on ex Mom oh, thank God <laughs> baby we gotta call. The back near our home's being robbed. I know things aren't great between us right now, but I need you to do your thing and access his cameras and tell me what you see. Caraca Se fosse a lavanderia perto da casa a gente já saberia quem é que roubou É Ah, a gente não tem a possibilidade Ó, oh, a gente teve um insight, a manha é policial A gente pode botar uma fita agora? Dá pra botar uma fita, ó Vamos tocar Ah, cara, nem ferrando A revolução, isso Isso me traz um espírito revolucionário Pra gente <risos> derrubar o presidente Tirak. Uh, você deveria fazer isso, Alex. Eu vou te baby. É isso <risos> <Chala de uma. risos> <Esse> aí, woman. <risos> Caralho, nem ferraram que está atacando pela tchau. Vou precisar você na de trás, Sim, Eu Intel. O so Big Brother está nos então eu estou Big Brother. Tá, cara, tchau, o grande mela, irmão, tchau, né. Mela, tchau, tchau, uma acelerada, ó. <risos> <risos> Deixa eu dar uma olhada… Tem como olhar isso aqui, ó. Pequeno computador feito pelo Alex, yo! Ah, eu lembro da demo disso, que o menino tá. era bem inteligente, ele que fazia os paraná... Ele tava querendo fazer um jogo, alguma coisa assim. Ah, a gente pode ir pro banco de trás, ó. Para de fuçar nas coisas do Alex, que ele uhum. tá sendo bonzinho. <risos> Tá, o que que eu faço agora? Vamos dar uma What? ajustada. <risos> <risos> ah, se um acidente, essa na crava na nuca dele. <risos> é, né? Que perigoso, cara. Pera. Mais devagarinho. Não sei se deu muito certo, não. Vou tentar ajustar essa não. outra aqui. Ai, cara, é com o mouse que a gente ajusta, velho. Nem ferrando, eu não vou conseguir fazer isso aqui, cara. Aí, aí! Aí. aí. Esse é o melhor que eu devo dar. Uuuuh! Dois homens, ó. Dois bandidos. É Dica aqueles. Aí, aí ó. Nós dois burglars ex-mall. Você vê hostages? Ai, ah. cara! Ah. <risos> Pera. Não! Não, tá horrível assim! Ó! Oh. Pera! Caraca! Meu. Não! Aí! Não, dá pra melhorar isso aí! Então, tá horror! Opa! Tá quase! Cima. Aí! Não tem refém, não tem refém, né. Zero hostages, Good. Anything else? <risos> <risos> <risos> Tomara que ela não faça muitas perguntas. Caraca, velho E esses são tipo os puzzlezinhos que vão tendo ao longo do jogo, né. É. Aí. Ahn... Uh... Parece que eles são idiotas, aí hum. é. são os dois que a gente já conheceu, velho. eu um pouco Hum. Fala que você vai ligar em breve, pô. Eu vou <risos> Ok? <risos> okay baby. É um ok, baby, e pedindo coisa de adulto pra ele. É. Nossa, tá muito interessante. Tá muito legal, né, véi? Tá. É, eu ficaria chateado se fosse você não, pô. Deu uma chance pra ela, né? Ah, Miguel. Eu poderia. Quando hum. eu sei mais sobre meus pais pais. A vida... It's complicated. Especially when you're 14 and a genius. Né, cara, ele é muito anyway, maduro, né? Thanks for helping me and Xma back there. <risos> Aí se podia deixar um pouco mais perto da fronteira, né? <risos> é, velho, mas ele já tá ajudando, né? Claro, foi divertido, pô. To fly homies on the road of life. Obrigado pela carona, ou é apenas dois parceiros livres, né? Não, valeu pela carona, uhum. pô. <risos> tá, me deixa onde quiser, né? Vamos ver onde é que a gente vai parar aqui, velho. A gente já tá conseguindo avançar um pouco em direção à fronteira, né? Já é menos de mil quilômetros. Caraca, ele Eu tô com uma impressão que alguma bastante. coisa vai nos fazer voltar absolutamente <risos> tudo, assim. Pode ou ser, Ou a polícia né? vai nos pegar por algum motivo, alguma coisa que a gente vai voltar. Vai dar alguma coisa muito ruim. Ó, oh, 18% com o Alex, cara. eu achei cara. que a relação com o Alex tinha que estar tá maior. É que talvez essa seja a porcentagem do, quando, do quanto a gente vai ter de história com ele, talvez. Pode ser, Ou né? Ou será que é tipo de afeição, porque de afeição ele seria o maior de todos, né? É. Eu acho que tá com cara de ser o quanto eles vão interagir na história, talvez. Aqui eles colocaram, ó, cada viagem é única. O que, que o estúdio comentou, né? Cada pessoa que jogar esse jogo vai ter uma história totalmente diferente e não tem como uma pessoa ter a mesma história que o outro, né? Uhum. Então a gente não sabe nem pra onde que tá indo a história, né? Nossa, Eita. eu tô muito legal. Cara. Tá, le tá legal demais, né? Eu adoro esse estilo de game. Ah, ele podia ter deixado num lugarzinho um pouquinho melhor, né? 13 de junho, né? A gente tá acabadaço aqui, velho. A gente precisa de um lugar pra descansar, velho. Calma, por que ele tá assim? Acabou a energia, a gente já começou o game com pouca energia, velho. O que nós temos aqui? Parece como the posters. Let's take sabia que a gente ia ter um esquema de voltar, sabia. Problemas com a polícia, quem nunca, né? Ai, <risos> que horror! <risos> <risos> que péssima! <risos> Let alone cross it. Tá, velho, a gente mas se one ferrou, né? Hum. Game ah, salvou. Mas até que ele não voltou tanto. A gente foi preso, ó. Ah, Zoe. Zoe, vai ser a policial. Hum. As coisas ruins que você faz têm consequências, as boas também. A nem fez nada! Eita, cara! Terminou o episódio 1, um, hein? Hum. Uma vida perdida, cara. Seguinte, vamos lá, então. Continuar o episódio 2, hein? Bora. Sonia Sanchez aqui. Bem-vindos ao show Nossa, <risos> essa daí é uma caçamba. <risos> a gente <risos> já viu, <vendo>. né? Eu vou perguntar a vocês, uma pergunta. É Lupe Flores funding as brigades? Ou vice-versa? Não há evidência para sugerir isso. Ah, <laughs> <I'll keep> <laughs> nossa the matéria oil será? Ah, pode New ser. Home. I'll show you that interview ah não, aquela entrevista Laura. era so, com o um, diretor ministro revela os segredos a nossa economia Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. Agora as pesquisas mascaradas, aí, olha uh, isso, cara. Like Tyrac is still the preferred candidate. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters. Hmm. Probably members of the brigades. sabe, <risos> you know, the Sonia show é muito Mhm. to mysteriously disappear. Let's view today's missing Olha isso cara. Remember, if you have any information, please call the Sonia hotline. São vários jovens fugindo pela estrada, né, cara? Olha, ali pedindo carona, andando pela estrada, tá, né? We count on your ah, eu acabei escolhendo um dos cartazes, hum. velho. Hum. Acabei escolhendo um dos cartazes. Será que isso tem impacto, velho? A gente vai escolher... Será que a gente vai jogar com a outra jovem? Vamos ver, né? A gente... Eu partia da ideia que a gente era sempre o mesmo, sei lá. Hum. Olha aí, ó. O John. É, eu que não pegaria carona com o John. É, eu acho que não, né é. Claro é. é, como manter as energias na estrada É seguro dormir sobre as estrelas ou? Ah, vamos perguntar Dica, dicas de como é... atravessar a fronteira, né vamos, vamos logo direto ao assunto Ah, aqui, ó Por isso que as pessoas precisam votar Ou se eu atravessar, eu posso ajudar os outros, né Vamos ser um revolucionário aqui Talvez né? também um sacão na cara, mas uhum. vale vai Ó, oh, teve impacto a escolha, né? Ele tá ajudando, né? Tá dando uma dica Essa hein? tatuagem aqui, cara uhum. Beleza, hein? Cara, a trilha sonora tá muito boa até agora, né? Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Foto da estrada roubar bebida não. não pô. Não nem pega nada assim. Vamos abrir, não. né? Quer aí usar a ficha policial ou coisa não assim? Não sei, não deu pra ver, cara. Mas era meio a habilitação dele. Pode ser. Tá, cara, não tem muita coisa pra interagir. Vamos olhar pro lado de fora aqui. bem desértico o tipo lugar aí. Cara bem tá... árido, né? A história tá, tá me pegando. Eu, tô, eu gosto, cara. Eu gosto desse, desse estilo de aventura, assim, de estrada, cara. É que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Muitas Aliás, inseguranças. Tem uns bons filmes de estrada, hein? Tem uns bons filmes tem... de estrada aí. A gente Sabe, a gente preparar aí, futuramente, um vídeo com dicas aí de filmes de estrada Pode que ser. tem muita coisa boa, né? Papa Bear, got your ears on? Over. Mamãe urso que tá uhum. falando. Uhum. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> fico feliz de ouvir isso, papai e mamãe urso. Tenho certeza que é amor. Não, eu fico feliz em ouvir <risos> isso. É o tamanho da mão dele. É... Sou só uma adolescente. Ah. Eu vou fazer o possível. Vamos tentar ajudar <risos> ele então. Ok, eu vou entrar. Hi, beautiful. How's my CB crush doing today? Beautiful? <risos> well, if you say so. <risos> Ela te curte eu... boa, John! boa, boa? Hum, mm, <risos> incentivar. Não But boss policial, velho. Também não pode. Né? It's me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly? I'm starting estou começando a pensar que um in. está of Falando de you o que Papa? Algo é tão Seja você mesmo <coughs> <coughs> Não, fale com uma voz grave, cara Eu tenho que Ele vai fazer uma voz sensual aí, vamos ver Oh, uh, you Caraca, explique, velho. Explique, explique explique. O que explica o No, Diz pra ela como você se sente. É. Eu... Sei nada sobre amor de adulto, não, não pô. Abre agora o coração. que começou, vai. CB mama. Eu não sei, Papa Bear. What we have is ...nice. But maybe it is time we nos mm -hmm. Vai que é tua! Você não está brincando comigo, não Não. Nome o tempo e o lugar. Aí sim, pô. Eu lá. <laughs> <laughs> <laughs> Por opinião? Ah, Eita, cara! aqueles, é isso? a hum. Caraca! nails! Meu Deus, tudo pá. isso pra proteger a carga de abacaxi, velho! Sou é uma ótima atiradora! atiradora. Dane-se, cara, só nice. se vive uma vez! É isso aí! o é, que tem atrás da lona? <risos> que, que é isso, cara? Batem dois, três abacaxis. Deve estar tá levando umas coisas pesadas aí. O que, que a gente tem aqui, cara? Tem que achar arma, né? O de prego. Ai, velho. Roubar. Ah, não rouba fita, nada. fita. Ah, fita eu vou pegar, cara. Uh, my nail gun! Tá, calma. Vai, pistola de prego! Aqui, aqui, aqui. Shoot the lock Open the doors! Cadê? Vai, vai, vai, vai. Uh, Pneu, pneu, pneu pneu Ai Meu Deus é, Todo mundo ama frutos do mar, cara. Ela pode ter alergia, calma É... Papa Bear? darling You like gumbo? Meu Deus, que abo, cara. Que abo não, velho. Meu Deus. Pizza, um assim. Atira! Cadê, velho? Não, ah, não, Tá dando, tá dando, tá dando. Tá dando. Aí, aí, aí, Quer ver que são aqueles bandidos Pobre, de novo, velho? É a gente, <risos> velho! <véio>. Ah, <risos> <a risos> não. Não, não, a não. Sai! Fora! Meu Deus, cara! Era muito perigoso isso aqui, cara! Sai! Está dos lados que não tem, lado, tem janela pro lado não, é? Não tem... Ah, aqui, aqui! It, Aí! These are almost finished. Sai que esse abacaxi ah. é nosso! <risos> sai que é abacaxi é nosso, <risos> maluco! <risos> <risos> Como é que vai fazer lá as pinhas colhadas? <risos> <risos> Cara, ele não pode Sabe, ter uma pode arma. E ele tem uma arma de pregos, velho. Papa Bear, eu tenho que ir. Estou ansioso para o nosso Me too, Aí, cara, gostei do John, velho boa, valeu pela carona <risos> Bora, cara, valeu, valeu John. John Cara, gostei ah, do John Ah, foi legal essa missão com o John, gostei John, <risos> caminhoneiro Pérez aqui na estrada Vamos ver onde é que ele vai nos deixar, né E, onde... e a distância que a gente tá pra fronteira, né é. mas eu nem me animaria muito Pode ser que vai e volte ah, ela tá vindo do sul, ó. Será que eles vão se encontrar, com cara? Certeza, com certeza, vão, vão uhum. ter alguma parte importante da história, um verso da outra, alguma coisa assim. Eu acho que sim, né, velho? Ó, ela acho. tá sem energia. Uhum. E aí, velho? É o mesmo lugar, nem ferrando, será? Parece ser. Parece ser o mesmo lugar, Ixi, cara, a gente Só que dessa desmaiou. vez a polícia não tá, aparentemente. Quick, não é um policial, uh. cara. É um bandido, velho. E é um outro bandido, né? É um outro bandido. Roubou o dinheiro dela, velho. Sm smells, smells like, like it's in spirit. spirit. Nirvana. Vixe. Bem-vindo ao acampamento, ó, Do céu... Da noite Ah, cara, vamos vandalizar o dessa caçamba de lixo, vamos, cara Vamos, vamos sim Cadê, velho? Não, cara, vamos... Que vote que <risos> ele... Toma lixo <risos> Toma o bigodinho do é. Hitler aí, Brutinho É... Desaparecidos, a recompensa aqui, ó Ligue para 96112 se tiver informações sobre o transmissor de rádio da Brigada. Tava uhum. com o John, cara. Uhum. A gente via que tava com o John. Deixa quieto. Deixa quieto, que o John é gente boa. Gente boníssima. E aí? Olha o gatinho, uhum. cara. Tá com o gatinho. Que gatinho bonito. Você vai votar, com certeza. Vão votar, velho. Né? Com certeza. Okay. Voto é muito importante. Good. É, é importante. que a pessoa faz a uh -huh. diferença. É, a gente vai votar, cara. Tem algum conselho pra estrada? tipo... Tocar não, no gatinho. Não faça bigodinhos de Hitler nos cartazes. Não se comporte nem uma caçamba. <risos> <risos> Ele fez barulhinho, né? o barulhinho ronronando o gatinho, né? Hum, get your tapes and here. Tapes and Quem é que tá falando com a gente? Aqui, ó. Você uh, tá tentando atravessar? Ah, só roubaram nosso dinheiro, né? Então, felizmente vão ficar devendo, né? Olha que acampamento maneiro aí, velho Tá bem amigável assim até então. É, pô. Ó, a galera da Flores. Tem gente ali. Até a gente ouvir gritos e tiros pra tá amigável. <risos> <risos> ah, Zoe. O que que tá rolando aqui, velho? o money office rent with it. Ela não fez isso. O Para a gente meter aqui. É, cara, deixa ela em paz. Vaza Isso aí. Cara, Ahn uh... O cara era um esquisito, né? Oh, eu <risos> <believe. Nah. risos> anyway, Campground Night Skies. Se você gosta de esse lugar é o melhor. um monte de passagem de gente, né? É, cara... É... É, eu adoro trailers, zoados, pô. <risos> <risos> <risos> <risos> é. É, onde que eu posso dormir de graça, né? Que a gente não tem onde ficar, né? Tem cardboard aqui, e Carl. É, que é o é esse cara que é sobre você é. Você o <risos> <risos> Tá cara legal. Ei, não ok? Tá beleza, velho. tá com o instrumento, né? Agora tá, tá, Legal, hein? <risos> encontramos a. Oh, ela tá cantando pela Tchau, velho. Vamos bater aqui, ver, Vamos ver se tem alguém. Meu Deus! Meu Deus! para cara. de incomodar, tu é para deitar no papelão. <risos> é mesmo, velho. Para de ser maluco. Vai, cara, vamos ver. Tem caixa aqui. Não, velho. Da Flores, a gente não vandaliza não. Dá para hackear aqui, velho. This is 191.9. The voice of the brigades. This is your papa baby here. Papai bebê. With the upcoming fraud of an election, more and more countries are calling for the resignation of tyrant. I mean, tyrarch. Hmm. But will he step down? Of course. Os caras a resistência, né? Right? Dear listeners, we must resist this man and his government as much as we can. And now, here's a tune from a fresh new band. Remember, Papa baby loved you. <laughs> you That radio aqui. outside, Denny? Turn it off before you get us arrested. Eu ia dizer porque acho que é. Eu não sei se o rádio tá proibido, mas todo mundo tem meio mocosado, assim. É, né? meio escondido o rádio, né, cara? É. Deixa eu dar uma olhada aqui no menu, que a gente ainda não explorou muito, né, velho? Aqui tá a relação que a gente tem com cada um dos personagens. Ah, o buff que a gente ganhou da Sônia né? Que é o nosso buff de sorte. Colecionáveis. Duas as... fitas, uma que tu roubou. Dá <risos> é, pra que... deixar bem claro. E as configurações aqui, cara. Véi, muito maneiro, né, velho? Eu tô muito animada com esse jogo, sério, tô gostando pra caramba. Eu também, né? Eu acho que aqui tá até um bom, bom ponto pra gente parar aqui, né? Eu acho também, mas... Vocês fiquem ligados que logo, logo já vai sair a parte 2 também. Cara, gostei do game. Vou querer continuar aqui pra gente saber pra onde que vai a história, né? Muito massa. Galera, bom ficando por aí, hein? Dá aquele like uh, maneiro pra ajudar a gente. Se liguem aí que a gente tá com praticamente todos os dias aí vídeo ou live no canal. Sim. E não deixem de acompanhar as redes sociais também, hein, galera? Valeu demais. Deixem um like aqui nesse vídeo. E até a próxima!